Olá, gurias e gurias, tudo certo com vocês? Aqui é quem fala é o Dinho. e no vídeo de hoje eu trago pra vocês o Feed the Beast Infinite Involved, esse modpack é legal pra caramba, e detalhe, esse vídeo a gente gravou de zoeira, na verdade a gente tava jogando o modpack aqui, o Thiago eu, o canal dele tá na descrição, eu resolvi começar a gravar, por isso ele tá começando um pouquinho mais adiantado, mas nem por isso deixa de ser muito legal, então, já deixa o seu like porque isso ajuda muito o canal, se inscreva se não for inscrito, e bora pro vídeo, haha, <risos> Que ajuda com o que aqui? O que que tá fazendo? Eu tava... Enquanto você tava fazendo as coisas, eu tava organizando a favela. Chega aqui, deixa eu te mostrar isso aqui. Lembra disso? Aí você pega esse negócio aqui. Ah, a... torneirinha. Sim, pra poder extrair o... A parada. Aí depois que extrair a parada, pode derrubar a árvore. Não, não derruba não, guarda ela aí. Ou você quer botar em outro lugar? Não, tem que derrubar, pô. Senão não dá, muda. Ah! ah vou te contar, hein. <risos> que <cofres risos> essa merda? <minha> o <risos> que você tá aprontando aí? A porta tava aberta, quando eu passava ela fechava <risos> na minha cara. Tá, né? <risos> ok. Aqui, Thiago. Olha isso aqui, ó. Oi? Aqui, ó. Nessa crafting table aqui. Dá pra ver as coisas. Ah. Aí ali tá faltando o controle. Que é esse aqui. E a torneira. Que é essa aqui, ó. Hum. Okay. Ah, isso eu lembro. Lembra? É por, que saiu, por isso saiu a paradinha, né? Uhum. Aí deixei lá fazer o negócio. Oi! Esqu... Vou pegar esse esqueleto. Ah, vou pegar. Nas suas costas! Ah, toma, idiota! Morreu. Caraca, tem água aqui. Furia uma tubulação aqui. Fosso. Fosso não. Como é que é o nome negócio, cara? Poço artesiano. É, um poço. Tá faltando o dreno O não. dreno não é aquela torneirinha que você fez? Uhum Não, tem, tem, tem um tijolo quebrado Que ele serve pra isso Acho que é esse aqui, ó Dreno da oficina de função Não tá faltando também o, o tanque de lava? O tanque tá lá fora já pô. Ah, não, o tanque já tem lá Mas ele não tem que ficar na, na, na, na, dentro? Tem, na eu, vou, eu vou passar ele pra dentro O tanque é de vidro Ele não tem de vidro aqui? Esse aí não é de vidro não isso aqui, ó. Ah, agora sim. Não, pô, isso aqui é a bacia. Mas serve? Não, é aqui pra aqui que faz o bloco, não? Não, o bloco faz nessa aqui com o que aqui embaixo, ó. Não, nessa aí tu faz a bagacinho, bagacinho, bagacinho, bagacinho, bagacinho, bagacinho que faz o bloco. Ah, é verdade. Uh. Verdade. É, tá faltando então o, o tanque. Uma picareta aqui dentro. Hum? Eu vou toda essa picareta dentro desse caixote aqui, tu viu isso? Foi? Foi sem querer. <risos> aí o tanque é diferente. Eu preciso de vidro no meio. Ainda bem que eu fiz vidro. Faz outra, outra bacia. Tem, ba tem mais bacia aí? Bacia não. Torneirinha. Tem. Tem como fazer, Peraí. aí. Tem que fazer outro dreno. Aí faz mais um dreno. E o tanque. Não, tu vai ter que fazer um bagulho também de sair embaixo. Sim, é o dreno. Aqui, ó. Aí... De cavar. Aí coloca aqui... O dreno. A torneirinha. E eu vou pôr o tanque... Aqui em cima. Acho que pode. Vou só pegar o que caiu lá dentro. Ô, oh, droga. Aí, pronto. Agora a gente testa. Ué, isso é a mesma coisa do outro. Não, tá faltando alguma coisa, cara. Acho que eu fiz errado isso aqui, ó. Deixa eu ver, assim já tem que dar. Ah, agora apareceu. Expandiu. Ui, droga, fiz errado. Agora, pra evitar acidentes, deixa eu cobrir isso aqui. Ai, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente. Tá quente, tá quente. Tá quente. Olha, quente. Não acredito no que eu tô vendo ele fora. Você explodiu tudo. Não. É um bichinho ali. Aquele. Parece ser o Ghast do, do. do Nether, sabe? Vou lá fora ver. Vou ter que olhar. alguém com chato não? Não. É o Ghast. Caralho, ele tá muito forte. Caramba, não dá pra encarar, não. Ele tá muito forte. Mas é ele mesmo. Nada que não é bem ele, é tipo um guest de algum mod. Você tá no mesmo Qual estilo. Né? Qual o nome dele? Bota a espada nesse assim nome dele. Ah, velho. Pera aí. Só se for assim, ó. não vai encarar ele de novo, não. Blitz. Cara, ele é feio. É Blitz. Eu caí aqui agora não... Caralho que doido É qual a bagaça que tem de diamante mesmo? Camada, entre a camada 10 e a 16 Aliás, entre a camada 12 e a 16 Ih, tá faltando, tá faltando um item aqui cara, não tem o um hammer aqui Tá, tava uma picareta de verdade Eu preciso de bronze, onde é que tem bronze? Caraca, olha isso, um bicho de gelo aqui fora, é isso aqui? Acho que é, deixa eu ver, peraí Pô, que bicho era forte? Eu já matei ele ah, eu já dei umas pancadas nele. Era, era tipo o, o guest cheio de negócio girando dele? É esse aqui? Sim, é esse aí. Só pelo. É, eu não vi ele, mas pelo fogo é ele. <risos> matou! Caralho, isso matou muito fácil. Tem um creeper ali, cara. Sua cabeça tá no meu inventário, pai. <risos> A cabeça tá aí ainda? Tá. Quer ver o que eu vou fazer? Acho que tinha perdido ela. Pronto Olha <risos> cara, olha pra porta Beleza, ó. Você só tirar a prova dos 70 aqui agora Aham, ah, finalmente Esse Era foi com qual? Ouro. Era com ouro mesmo hum. Olha ali a porta Soltou <risos> a do lado agora. Aí, pronto, coloquei a cabeça na parede. Ai, droga! Tava demorando já. Que? Morreu? Esqueleto. Tá vindo aí, tá? Peraí, eu tô sem espada. Agora pode vir, seu, seu merda. Vou te pegar. Cadê você? Olha eu aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Toma. Morreu. Calma. É melhor você se preparar, que tá vindo três. Não tem, não tem bagulho quando você bate nenhum agora e tem um monte. Sério? Ah, mas isso aqui é 1.7.10, pô. Deixa eu tentar continuar a minha vida de carpinteiro. É muito antigo é essa? Ah, não, é a mesma que a gente jogava o Tech Kit, eu acho. Bem que eu notei que quando você é, fazia um negócio da... Quando terminava uma, uma coisa, ela não ia pra próxima. Como assim? Quando uma... uma você, tem, você tem duas picaretas no seu inventário. Quebra, uhum. a outra não vem sozinha. É, eu acho que isso é configurável, cara. Porque assim, eu lembro que o mod que fazia isso é esse mod que organiza o inventário. A gente tem aqui o um mod que organiza o inventário. Nossa, tá lotado, mas a gente achar outra fornalha dessa. Auto recarga, aqui ó. Substitui ferramentas quebradas e pilhas vazias. Eu acho que é isso aqui que tem que ativar. Troca itens pela durabilidade, ligado. Abra o inventário e tem três. Tem tipo reticências, três pontinhos no, no topinho do canto. Eu acho que é isso assim que configura. Onde? Só que se lembro bem, ele tem que. No inventário tem que estar tá um em cima do outro. Tipo. <risos> Sabe aquele espião que tá mexendo com fornalha que acaba de mexer com um negócio e de... joga dentro? Uhum. Pacote de carvão, sabe? <risos> você acabou de encher a churrasqueira, pega o pacote de carvão e joga isso dentro da de churrasqueira pra ele pegar fogo. Sei, foguilão. é você. Eita. Então, aí eu acabei de encher a fornalha com, com lava, peguei os baldes e joguei lá dentro. Agora virou bronze. Então é isso galera, esse foi um pequeno aperitivo do Infinity Envolved que eu joguei com o Thiago, tem mais um vídeo gravado, então se vocês quiserem ver a segunda parte desse vídeo, dá um tapa no like e digam nos comentários, traga a segunda partidinho, que eu trago a segunda parte pra vocês, também foi divertido, e na segunda parte a gente começou a fazer as máquinas avançadas, então só tem a ganhar cara. Então é isso galera, eu sou o Dinho, até a próxima, ah, link do canal do Bunny na descrição, é isso, tchau.